Você quer entender quais são os produtos ou os nichos mais perigosos ou que realmente você precisa de bastante atenção para vender no e-commerce? Fica comigo aí nos próximos minutos que a gente vai bater um papo sobre isso. Eu sou Alexandre Agressor, fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria para vendas no Marketplace em toda a América Latina. Se você não está inscrito no canal, clica aqui em inscrever-se, ativa o sininho. E bora bater um papo aí sobre o que é perigoso, que a gente tem que ficar ligado, no mínimo anotar e tomar conta do valor ali para não tomar prejuízo. Beleza? Então vem comigo. Falando um pouquinho sobre venda né, online, venda no e-commerce, etc A gente deixa de vender os produtos da nossa loja Só para quem vai na nossa loja É muito bom isso, é lógico, é bom, é muito bom Você trabalha 7x7, virado, não um paga hora extra pro Marketplace Você paga a taxa dele quando ele vende Não estamos aqui para debater se é bom ou não vender online Todo mundo que está aqui já entendeu que vender online é o caminho Você não precisa fazer da tua loja física Ela tem que coexistir com isso daqui É mais uma fonte de receita Você não precisa fazer da tua loja virtual para estar no Marketplace nem do Marketplace para estar na tua loja virtual, eles têm que coexistirem e levar o teu negócio cada vez a outros níveis maiores. Mas o primeiro ponto é, se eu vendo para o Brasil inteiro, eu começo a ter já alguns pontos de muita atenção. A gente tem destaque para nichos que geram muita troca, como moda. Ah, quer dizer que eu não vou vender moda? Moda é uma das coisas que mais vende na internet. Mas quer dizer que você vai ter que prestar muita atenção na informação do teu anúncio na tabela de medida do teu anúncio com a pessoa tirar as medidas né a ah, minha esposa sabe isso. só ah, medir o antebraço ela ah, tem as medidas de toda a parte do corpo dela que ela precisa colocar para ela não comprar errado eu não tô com 10 camisetas da reserva lá em casa para trocar porque ficou mais justinha do que eu imaginava então eu vou trocar essas camisetas então quando a gente olha para esse cenário, as tabelas de medida, você tem uma informação muito rica sobre ah, ser é um sapato, que normalmente a tua numeração pode ser comparada a algum outro tipo de uma marca que as pessoas vão assimilar. Ah, eu vendo um chinelo. Qual a numeração na Havaianas desse chinelo, né? que é algo tradicional? Então, você conseguir comparar isso com outras marcas é muito importante. Então, não quer dizer que você não vai vender, mas quer dizer que você tem que entender que você vai ter troca, Quer dizer que você tem que entender que você vai ter devoluções. Quer dizer que você tem que entender que as pessoas, às vezes, não vão gostar, né? E vão devolver, não vai vestir bem como eles queriam. Então, se você estiver fazendo um anúncio plus size, usa uma pessoa mais gordinha. Porque não faz sentido, né? Você põe uma pessoa super magra lá na cá. primeiro que desconecta, segundo que chega lá a pessoa falando, Mas não ficou igual. Lógico que não ficou igual. Assim como se você está vendendo um produto para pessoas bem magrinhas, coloca lá ou para a pessoa... É tipo que já tem um corpo melhor, coloca lá também, né? Já tem mais corpo ali, coloca lá também, entendeu? Então é importante se você vai focar em um determinado público, ou se esse público existe para o teu negócio, principalmente em moda, é muito importante que isso fique muito claro para você. Segundo ponto, quando a gente vai para itens que você tem que mostrar detalhe, acessórios e outras coisas, você tem que mostrar muito bem esse detalhe, porque esse detalhe pode fazer essa pessoa não comprar o seu produto. E aqui eu só falei de moda, então não quer dizer que você não deva vender moda, mas quer dizer que você tem que prever que você vai ter sim custos extras. Dentro do teu negócio, para englobar isso na tua margem para você não tomar prejuízo. Outro ponto, né? Por muito tempo. Logo no comecinho, eu vendo desde 2009 A gente começou com jardinagem na época E continuando muito tempo com jardinagem Até eu sair de lá ainda tinha jardinagem na operação né, que eu geria E o outro ponto, a gente foi uma época para produtos eletrônicos né Chinesada mesmo, produto eletrônico e um monte de coisa Porque isso tem um volume muito legal Mas ao mesmo tempo a gente aprendeu muita coisa com isso Porque antes eu vendia um produto que eu praticamente não precisava testar Você precisa testar isso aqui? Qual a função dele, né? Você precisa embalar bem só para chegar no seu cliente, a gente vai entrar nesse ponto também. Agora testar eu não preciso. Mas quando eu vendo esse produto aqui dentro, será que eu preciso testar esse produto, esse carregador? Eu preciso colocar ele no celular para testar? Então, isso é um ponto muito importante. Se você for vender produtos que tenha qualquer Componente eletrônico e for possível você testar, nem que seja por amostragem, faça esse teste. Ou mapei muito bem, ou Ale, vendi aqui e tá, tal, acelerei, vendi 100, 30 deram problema. Pô, você tem 30% de problema com problema? Uma vez a gente entrou numa operação e ele vendia telas, né? E ele precisava testar as telas, ele perdia um pouco mais de tempo testando as telas e tudo bem. Só que a economia que ele gerava, o não, o falta de problema com o comprador dele, evitando processo, bloqueio, entre outras coisas, viabilizava. Mas é uma coisa que você tem que prestar muita atenção. né? Eu até contei já, isso acho que tem vídeo, tem vídeo no YouTube, tem, onde eu falo do momento que eu mais perdi dinheiro foi com produtos <risos> eletrônicos. Eu não validei, eu não testei, ele vendeu muito e eu acelerei sem ter dado o tempo de respiro daquele produto, né? Se eu tenho que dar três meses de garantia no santo do produto, deixa ele dar três meses. Ali, vê se nada voltou, se não gerou um monte de problema. 30 dias, 40 dias, 50 dias, legal, agora pode, meu, descer além e acelerar. Ou assumo o um risco e entenda ele, cuidado que o risco pode ser caro no caso de perder uma grana do caramba nesse aspecto. Então, produtos eletrônicos tem aqui minhas salvas, assim, qualquer produto que tenha um componente eletrônico, olha e pense com muito carinho ali para você mapear o maior ponto, os maiores pontos desse produto, se não a testar, entre outras coisas mais. Produtos que dependem de temperatura, produtos que não podem ser expostos a muita variação de tempo, tendem a ser um pouquinho mais dificultoso, tá? Então é importante você ficar de olho nisso, né? Eu recebi uma cesta que tem chocolates, que dentro dessa cesta, cara, os chocolates estavam todos derretidos. Então assim, lógico, ali é lógico, veio o como, commerce tudo bem, mas o cliente pode devolver esse produto. Ele pode não ficar com esse produto, porque ele tem 7 dias de arrependimento. Então será que você compensa vender eles daquele jeito, mudar? São todos que você vai vender? Dá para você mudar ali dentro? Também é muito importante. Você olhar para isso. Produtos frágeis, né? Se você não trabalha com produtos frágeis ou se você sempre vendeu produtos frágeis, mas nunca enviou, recomendo que você faça o que a gente chama de benchmark, que é o estudo de mercado. Compre de outros concorrentes que também vendem produtos como os produtos que você vai trabalhar, para entender como eles enviam, como eles embalam, como esse produto chega, para você não ter problema. Ao mesmo tempo, já preveja isso na sua expedição, ela tende a ser mais lenta do que uma expedição tradicional. Né? Então, será que o uso de fulfillment não pode me ajudar? Porque também nada adianta chegar tudo quebrado, outro ponto. Nada adianta se você não conseguir expedir, você vai perder reputação. Então, o ponto importante é qual o custo que eu vou ter de embalagem. Qual que é a embalagem necessária, mas ela eu não gastei mais do que o necessário. Né? Ela é suficiente para que eu possa enviar esses produtos qual o percentual então todas essas categorias elas são categorias que você tem que ficar muito atento ao índice de troca e retorno tá? ao percentual ao quanto que isso representa do seu faturamento porque senão você, quando você olhar a conta já vai estar tá alta demais quando você olhar já era você perdeu aquilo são produtos que às vezes você vai trabalhar condicionado a uma troca do fornecedor e ele vai aceitar trocar isso para você então antes de mandar melhor ainda se você pegar para não mandar para lá. Então você tem que ter um carinho maior e acompanhar isso com muito mais precisão e muito mais perto para evitar qualquer tipo de problema nesse sentido, beleza? Não tô aqui dizendo não venda esses produtos. Pelo contrário, eles vendem e vendem muito. Mas tô aqui dizendo: se você for entrar nessa, presta bastante atenção para que você não tenha problema depois de reputação e outras coisas dentro dos marketplace, tá bom? E se você quiser entender como dar esses passos de forma mais segura, andar com quem já trilhou esse caminho e muito mais do que isso, né? hoje acompanha mais de 286 empresas de forma simultânea que faturam mais de 2,5 bilhões de reais de faturamento dos marketplaces por ano. Aqui embaixo tem um link para você falar com a nossa equipe e a gente entender como a gente pode ajudar o teu negócio. No mais, um grande abraço, bora acelerar e vamos junto.